a participarem da oficina virtual de Minilibra 5. Obrigado. Vamos ao primeiro passo no próximo vídeo. Olá, amigos e amigas. Você entra aqui no site bit.ly barra parte na rede ML para ter acesso ao mini-livro A5. Você deverá imprimir neste link aqui. Aí vai aparecer o arquivo no OneDrive. Você vem aqui em imprimir. Depois você vai aqui em outros detalhes e escolhe frente e verso se a sua impressora tiver frente e verso. Se não, você vai aqui em páginas e escolhe a página que quer imprimir. vamos lá primeiro imprime o verso da folha espera um pouquinho para secar é automático e depois de um tempo é impresso à frente da folha do papel A4 do mini livro A5. Pronto. Está impresso a frente e o verso do mini livro para montar a frente, o verso e mais 14 páginas. Você vai precisar do computador ou um celular da impressora e o arquivo em PDF. Obrigado. Olá amigos e amigas, hoje eu vou demonstrar como entrar no site da Ação Cultural que eu estou promovendo. Você digita htps...bit.ly barra arte na rede ml e dá enter. Vai abrir o site, arte na rede, autor Fernando Lima Monteiro.